Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Roubo e Hoje eu gastei mais de uma hora pra fazer minha maquiagem e o vídeo não é sobre maquiagem. Diferente, né? Não sei se vocês estão percebendo Mas esse ano no canal eu queria trazer mais vídeos diferentes Não quero trazer só maquiagem pra vocês Óbvio que o canal continua sendo de maquiagem Tanto que o último vídeo que saiu Se você não conferiu, confira aqui depois que esse vídeo acabar É sobre maquiagem, mas enfim Queria trazer assuntos diferentes e tal Pensei por que não trazer uma famosa e antiga tag Que eu vi rolando antigamente Que se chama Minha Primeira Vez Então se você quiser saber tudo sobre as minhas primeiras vezes Quem sabe até que você pensou Quando você leu o título desse vídeo Clicou nele, já deixa o seu like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 Então, vamos lá, eu tô com o meu computador aqui aberto, com todas as perguntas da tag E eu vou responder as mais interessantes Então, a primeira pergunta da tag é qual foi a sua primeira palavra? Gente, o tudo é que eu sei a resposta dessa pergunta, mas eu não lembro Eu sei que, inclusive, isso tá escrito, que a minha mãe escreveu no meu álbum de quando eu era bebê É tipo um álbum interativo, que aí o bebê ia crescendo, aí ia colocando as fotos e ia dizendo Ah, é a primeira vez que eu dei risada, o primeiro dia que eu andei Primeira palavrinha, a primeira sopinha, a primeira comidinha enfim, essas besteiras aquelas, eu falei essas besteiras mães de todas as idades me xingando aí nos comentários mas talvez foi... eu não sei se foi o nome da minha irmã ou foi o nome do meu pai eu não sei qual dos dois foi mas foi um desses dois a minha mãe disse que essas foram as minhas primeiras palavras porque eu tava imitando a minha mãe minha mãe o tempo todo sempre chamava o nome do meu pai ou o nome da minha irmã pra ajudar ela com alguma coisa enfim, né? no pós-parto só que claro que o neném não fala direito então se eu não me engano eu falei Nanã ou então Atia como eu já falei antes eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Gabriel Jordan o nome do meu pai é Jordan o nome da minha irmã é Adria então ou foi Nanã ou então Átia ela disse que era o jeito que eu pronunciava era assim. Então foi uma dessas duas palavras. Mas como eu não dei uma resposta exata, eu vou dizer uma coisa que eu falei e que eu lembro. Eu lembro que a minha primeira frase foi Cadê Chanin? Isso queria dizer cadê o gato? Quando eu era bebê, a minha avó passava muito tempo comigo também. Ela vinha aqui em casa. E ela me conta que até esse dia eu nunca tinha falado uma frase. Ela passeava comigo na calçada aqui de casa, né? Porque ela alimentava um gatinho de rua. Todo dia esse gatinho de rua passava aqui na frente de casa, minha avó dava água e comida pra ele, e ele ia embora depois. E todos os dias ele voltava no mesmo horário. Aí nesse dia, e a minha avó me levou no colo, ela colocou a comidinha do gato, colocou a água Só que o gato não tinha chegado ainda Aí eu perguntei, cadê o Tipo, cadê o gatinho, entendeu? Enfim, gente, isso é o que me contam, né? Porque eu estava lá, mas eu não me lembro <risos> Mas enfim, minha primeira frase foi, cadê Chenin? A segunda pergunta da tag é, meu primeiro apelido? Gente, eu nunca tive um apelido. Quando eu era pequena, minha mãe não deixava ninguém colocar apelido em mim, o que achei maravilhoso, inclusive, porque eu amo ser chamada pelo meu nome, Gabriel Jordan, ou então de Jordan. Mas tipo assim, eu tinha uma prima que me chamava de Biel, mas isso durou pouco tempo, na verdade, isso era só quando eu era pequenininho. Não é bem um apelido, é mais um jeito de reduzir o nome da pessoa, tipo Biel. Mas na verdade, eu não gosto que me chamem de Biel. <risos> eu acho que eu peguei rança desse apelido por causa da MCB, tem yeah, é, eu tenho um MC com esse nome, né? Que os já vi uns merdas. Em terceiro lugar tá meu primeiro pet. Gente meu primeiro pet eu era muito bebê eu devia ter uns dois anos e era um cocker spaniel. Eu amava aquele cachorro o nome dele era Rafik que nem o Rafik do Rei Leão. Se vocês forem juntando os nomes dos cachorros que eu já tive por muito tempo todos os meus cachorros só tinham nomes personagens do Rei Leão. Simba, Rafiki, Nala, Kiara, vai tirando por aí. Enfim eu gostava muito do Rafik só que eu era muito pequeno então eu não tenho muitas lembranças assim de ter me divertido tanto assim com ele. Mas eu lembro de algumas vezes que eu passei com ou então às vezes que eu tava brincando com ele aqui no quintal de casa mas ele foi meu primeiro pet mesmo sendo muito pequeno mesmo sempre quem cuidava mais era minha irmã e tal mas o meu primeiro pet que é só meu mesmo é o Yoshi que é o meu doguinho que inclusive vocês podem seguir ele no instagram arroba sou Yoshi a quarta pergunta é qual foi a sua primeira viagem? Gente, eu não lembro quando eu era pequeno mesmo, tipo, bebê eu ia pra vários lugares, então literalmente pode ter sido qualquer um. Eu acho que só a minha mãe poderia responder essa pergunta e eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Não vou acordar minha mãe pra responder uma pergunta, né, gente? O título do vídeo vai ser Acordei a minha mãe de madrugada pra um vídeo no YouTube e olha no que deu. Ai, gente, tem muita pergunta boba nessa tag. Eu vou pulando as mais interessantes. A próxima pergunta é meu primeiro beijo. Gente, me fizeram essa pergunta recentemente num vídeo que eu fiz de que o né? Que você pode clicar aqui pra assistir depois que o vídeo acabar que eu respondi essa pergunta. Em no lugar, qual foi o seu primeiro crush? Gente, eu acho que eu nunca tive um crush assim, uma pessoa. Geralmente eu ia ficando com uma pessoa assim que eu rolando, sabe? Tipo assim, eu tava numa festa com alguma pessoa. Ai, gente, será que eu tenho amor de criança desde que eu nasci? Ai, gente, é provavelmente de ver alguma apaixonitezinha por alguém quando eu era pequeno mesmo acho que eu nunca fui apaixonada assim por ninguém já quis pegar muito, muita gente, entendeu? e peguei a maioria mas crush assim, paixãozinha, eu acho que não, gente auge, né? a próxima pergunta é qual foi o seu primeiro computador? gente, o meu primeiro computador de idade eu tinha seis anos privilégios, talvez... mas enfim, foi um presente que a minha mãe me deu e tipo, eu não tô falando de um computador infantil era literalmente um computador mesmo era um notebook que, que inclusive pra época tinha configurações que eram assim o auge dá um computador desse pra uma criança e, gente, eu amava, entendeu? Eu lembro até o modelo dele Era um Itautec W7650 Gente, esse computador era dessa grossura, eu acho Ele pesava, tipo assim, muito Então pra carregar aquilo ali era o auge, né? Porque eu era criança, eu era pequena, eu não tinha força Mas, gente, eu amava E divertia de de horrores, meninas Fazia todas as minhas atividades da escola Tudo que era trabalho digitado, eu fazia nele Mandava imprimir Era o auge O que eu mais fazia quando era criança era jogar no computador Ou no computador ou no Playstation 2 Ai, gente, deu saudades do Playstation 2 Eu quero Comprar um PlayStation 2 e jogar os jogos de 10 anos atrás, ou 15, uhum. sei lá. <risos> Pra vocês terem ideia, o Playstation 2 foi lançado antes de eu nascer Eu nasci e cresci E joguei no Playstation 2 Só que era o Playstation 2 Slim, né? Que era a versão que saiu depois Que é aquela fat zona, acho que ninguém nem tinha Pelo menos não, ninguém que eu conhecia Próxima pergunta é Qual foi o seu primeiro post no blog? Esse é tag de blogueiro Eu esqueci que essa tag é antiga Mas aqui também tem Qual foi o seu primeiro vídeo logo em seguida Então essa eu vou responder Meu primeiro vídeo, gente Ele é assim, meio cringe <risos> Não vou mentir Mas sinceramente Eu não considero ele tão ruim Muitos outros youtubers começam, tipo, fazendo vídeo muito pior no meu vídeo eu só tava meio sério, né porque o canal é de maquiagem, eu queria ensinar uma maquiagem, eu tava realmente ensinando de um jeito bem sério, hoje em dia eu sou mais brincalhão nos vídeos eu dou uma gargalhada aqui, outra ali, falo muita merda Faço piada de vez em quando Mas o meu primeiro vídeo não, eu tava mais sério E foi um tutorial da minha maquiagem de todos os dias Tipo assim, eu botei um título nada a ver inclusive Tipo, tutorial da pele perfeita Algo assim, tipo Nem era essas perfeições todas, era uma pele básica, sabe? Uma pele normal que eu usava no meu dia a dia E hoje em dia, curiosamente, a minha maquiagem de dia a dia é nada, gente Eu ando por aí com a cara lavada porque eu só de full face o dia inteiro no meu trabalho no meu Instagram, no meu YouTube aí quando eu quero dar um rolê, gente, eu já tô cansada de me maquiar, entendeu? <risos> auge! Enfim, vamos pra última pergunta esse vídeo vai ficar bem curtinho, mas ele é bem simples mesmo, é só pra responder essas besteirinhas qual foi a primeira blogueira barra influenciadora que você começou a seguir? Gente, se for pra falar assim, tipo, de influencer, provavelmente foi a Kéfera lá em 2011 ou 12 desde aquela época eu já consumia YouTube horrores e eu lembro que eu gostava muito do canal dela. Então eu diria que foi a Kefra Mas de blogueira, nossa, bateu a dúvida, gente, porque eu. Posso responder Karen Baquini ou Nina Secrets Porque também foi bem nessa fase aí, 2012, 13 Que eu conheci as duas e comecei a acompanhar Porém, eu também deixei de acompanhar as duas durante um período E voltei depois, até hoje, né, no caso Eu quero dizer Karen, mas eu acho que foi a Nina, gente Eu acho que a Nina Secrets foi uma das primeiras blogueiras que eu comecei a acompanhar Eu lembro que eu fazia binge watching Porque, tipo assim, desde o início ela sempre postou bastante no canal dela, né Então, quando eu conheci, o canal dela não era muito antigo ainda Mas eu achei muito Conteúdo. o da Karen também tinha horrores de conteúdo gente, de blogueiras eu acho que são essas e é muito legal saber que hoje em dia elas são tipo referência até hoje né mais do que elas já eram na época e que tipo, elas continuam com o trabalho delas e que hoje em dia eu tô fazendo a mesma coisa também gente, parece ser lá um... Um momento, sabe? Uma transição... Vai que um dia eu já estou reconhecido E aí você aí que tá assistindo também, tá produzindo conteúdo pra internet Gente, uau, aí você vai dizer que me assistia E a gente vai ficar nesse buraco de minhoca Isso é buraco de minhoca? Sei lá Enfim, gente, nesse looping Enfim, gente, eu acredito que é isso Esse foi um vídeo bem curto mesmo e bem aleatório <risos> Foi só pra descontrair mesmo e pra responder algumas perguntinhas bobas dessa tag eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo e comenta o que, que você achou, porque eu vou ler! Se falou por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok, todos os dias eu tô lá no Instagram, postando fotos e vídeos novos, além de stories. No Twitter, tô sempre fofocando e surtando também. E no TikTok, tô de olho em todos vocês e sempre postando videozinhos aleatórios. Então, não deixe de conferir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fim. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!